Apesar de alguns acharem que está na normalidade, é impossível não notar que o aumento do dólar mais a pandemia afetaram o mundo dos games. Mas será que é só isso? É isso aí galera, seja bem-vindo, esse é o canal Jogo Seleto, meu nome é Carlos Risato e você pode se inscrever aí no nosso canal... Tocando aí no botãozinho roxo abaixo, escrito inscreva-se, e também tocando a campainha para você receber os próximos vídeos. E hoje eu vou falar de um negócio que é emblemático, um negócio que é difícil aí de falar e de saber uma real solução do que acontece, tá? Que é o preço dos jogos. Muitos canais falam sobre preços de jogos, muitas pessoas nas redes sociais, no Facebook, em outras redes também, no WhatsApp, em grupos, falam sobre preços de jogos, preços de videogame, preços de placas de computador é importante frisar que a coisa mudou muito de uns dois anos para cá, mas será que tem a ver só com a pandemia ou só com o aumento do dólar, ou realmente as pessoas estão querendo é, crescer o olho, ganhar em cima enfim, inflando esse mercado uma coisa é Assim que a gente percebe que com o advento aí da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas, é, digamos, estão sem fazer nada em casa realmente, né? Algumas pessoas estão lá no home office, que a, às vezes está economizando um tempo ali que perdia no transporte, em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, Rio, que a pessoa fica ali perdendo um tempo no trânsito. Uh, ela está ficando em casa, está sobrando um pouco mais de tempo Enfim, muitas vezes aquela tarefa que você demorava um tempo Você está fazendo em menos tempo Então uh, o tempo ocioso que você tem em casa Que muitas vezes pode ser aproveitar para várias coisas Como ler um livro, estudar alguma coisa, fazer Outras coisas, muitas vezes está sendo usado para jogar videogame ou para fazer outras coisas que, que também são muito boas, mas ao mesmo tempo faz com que aumente o consumo nesse questão, nesse quesito. E muitas vezes existe a questão do saudosismo. Então, algumas pessoas que no passado falam assim, poxa, eu joguei muito Super Nintendo, joguei muito Mega Drive, gosto pra caramba daquele console Que eu joguei o Playstation 1 no passado Muitas pessoas assim Nessas idades mais ou menos Que curte esse tipo de coisa Vão começar a procurar Começar a ir atrás de consoles E isso aumenta Então a lei da oferta faz com que Você tenha mais pessoas procurando Determinados produtos Procurando determinadas coisas E aumente muito o valor Então é notável você ver pessoas Que pegavam o Super Mario World Que você pagava 30, 40 reais num jogo original, um jogo que é batido, ou seja, Super Mario World é um negócio que você encontrava e fácil, hoje você ainda encontra fácil, mais gente vendendo jogo paralelo por 100 reais, entendeu? Então, essa questão de pessoas querendo ganhar muito em cima de uma coisa que realmente não vale a pena. Então assim, esse vídeo o intuito do vídeo não é só falar, ah que o carinha na feira do rolo lá do YouTube que tá mostrando é, fez com que as pessoas entendessem a internet tá aí, ou seja, as pessoas estão buscando informação, a coisa é muito mais fácil de você colocar então não acredito que seja só os carinhas do YouTube lá fazendo vídeo, indo em feira do rolo mostrando que faz com que o preço aumente e não é só o preço de feira do rolo a gente viu que existe vários outros tipos de preços que estão aumentando. Então, por exemplo, o lançamento aí do Xbox Series X, se você olhar lá fora, o preço continua o mesmo do ano passado. Então, 399 dólares o preço dele, que numa conversão direta aí custaria uns 1.700 a 2.000 reais aqui no Brasil. E o que ocorre? Temos um preço aí de 4.000, 5.000 ou de 7.500 que foi o lançamento dele. Ou seja, Pensa de uma forma lógica se as empresas não estão querendo ganhar em cima de você, gamer que está jogando, em cima de mim que gosta de consumir um jogo legal, que gosta de comprar. Nada justifica um jogo, por exemplo, como Cyberpunk 2077, o um jogo bugado, que foi lançado, eu vou pegar ele aqui. Foi lançado a um preço de R$ 279 reais no Brasil e o jogo, assim. Depois do, dos problemas que teve, o jogo foi vendido aos míseros R$39,00, tá? Então, R$39,00 esse jogo aqui. Aí você pensa o seguinte, é, algumas pessoas compraram ele no lançamento por R$279,00. Às vezes uma edição de colecionador, que existe uma edição melhor que essa, acredite se quiser. A edição, a edição normal já vem com mapa, já vem bem completo, já vem com várias coisas aqui, adesivo, então assim, ela vem bem legal mesmo, mas ainda não existia uma atualização, a CD Projekt é, lançou, lançou o jogo nas coxas mesmo, bem bugado, e assim, um total desrespeito com as pessoas que pagaram um preço bem alto, mas não é nem isso que eu quero falar, o que eu quero falar é realmente se vale realmente R$ reais, se vale 350, ou como, por exemplo, Dragon Ball Fighter Z que foi lançado num valor numa versão básica com poucos jogadores no valor de 159 e uma versão completa que não é completa, porque você tem que comprar mais jogadores por 359, tá? Então assim, Vamos pensar de uma forma um pouco mais lógica daquela questão de que, será que vale a pena? Será que vale a pena eu gastar todo esse dinheiro, inverter todo esse dinheiro pra comprar um jogo que muitas vezes eu termino rápido ou às vezes o jogo é grande mas tá cheio de bug, tá cheio de defeito, assim como foi Days Gone também no lançamento em 2018 para 2019 que o jogo agora tá sendo de graça na Plus... Então, às vezes, esperar um jogo determinado é, ficar defasado, ou as pessoas pararam de jogar, pararam de procurar, o preço fica mais justo. Né? E muitas vezes não. Vemos que God of War ainda é vendido a um preço de R$ reais nas lojas, o God of War normal lá, que, do Playstation 4, ainda é vendido nesse preço. Tá? e uma total irresponsabilidade uma total vergonha na cara falta de vergonha na cara da Sony que lança um aparelho por exemplo como o God of War lança um jogo como God of War na, na plataforma e não há nenhuma nenhuma nova versão de God of War então passamos todo o tempo do PlayStation 4 que foi longo com um jogo do God of War só e uma versão remaster do God of War 3 que foi jogado ali no PlayStation 3 então assim pensa muito bem as empresas hoje em dia, elas estão voltadas a ganhar dinheiro. Então foca nisso. Eles estão querendo ganhar dinheiro. E como que faz para ganhar dinheiro? Eu lanço o jogo de forma bugada, como foi Cyberpunk. Ou lanço o jogo faltando personagem, como foi, por exemplo, Mortal Kombat 11. Então eu lanço Mortal Kombat 11 ali, com poucos personagens. Aí depois eu vou lançando é, DLCs. De joguinhos separados lá por 10 reais, 20 reais, 30 reais. A hora que você vê se você gosta realmente do jogo, você gastou R$500 reais no jogo. Certo? Tá? Então, voltando àquela questão dos jogos usados, então, a gente tem. Problemas aí com a questão dos jogos. E vamos lá, qual é o problema de você achar que o seu jogo, o jogo que você comprou ali no passado vale muito dinheiro, ou de que eu queira ganhar um dinheiro a mais, não tem problema nenhum, porque o item que eu lanço, eu escolho o valor que eu quero para ele. Então aí vai das pessoas comprarem aquele produto. Por exemplo, se eu quero lançar lá um Xbox 360 que... O padrão dele, padrão justificável, seria uns 40, 450 reais, mas eu já cheguei a ver o aparelho por 600 reais, 800 reais. Mano, 800 reais você compra um Xbox One Fat. 900 reais, que deveria. Mas já vi galera lançando o Fat por R$ 1.90, R$ ali na venda. Então, assim, alguma coisa muito errada. As pessoas estão é, querendo ganhar o mesmo dinheiro que gastaram na época que convém comprar o aparelho, e muitas vezes a mais do que aquele valor que eles pagaram no aparelho. Então, por exemplo, uh, não tenho a ideia de vender, não tenho intenção de vender, mas comprei, eu comprei meus consoles e meus videogames nas melhores épocas possíveis. Então, a minha coleção, ela vem lá de trás, comprei a preços muito baratos as coisas, só para você ter uma ideia, eu paguei meu Super Nintendo 30 reais na época. 30 reais, ousado. Tá? Meu primeiro Super Nintendo, eu lembro até hoje, custou 399 lá na década de 90 Mas a, o primeiro videogame não tem mais, caiu um raio, queimou uh, o videogame, na época não tinha conserto, enfim é, Fiquei um tempo tendo os novos consoles e agora na atualidade, quando eu fui faz uns anos é, fazer novamente a coleção Eu tinha os cartuchos ainda, alguns cartuchos eu não tinha vendido, eu não tinha desfeito Uh, eu adquiri o Super Nintendo por 30 reais. sem a fonte, só o console e um controle. E continuo com o meu controle dourado da época do International Superstar Soccer Deluxe. O meu era um, um, uma, uma caixa na época que vinha o Super Mario World, o Super Mario All Stars e também vinha o International Superstar Soccer Deluxe. Era um jogo que todo mundo queria jogar, era um jogo que todo mundo alugava na locadora e juntava a galera em casa para jogar esse jogo, porque o jogo era muito bom. E aí eu falo o seguinte, vale realmente a pena você juntar jogos na sua casa, fazer uma coleção de jogos? Bom, se aquilo lá vale muito a pena e se você gosta, tá eu realmente recomendo. Tá? Então, por exemplo, tenha muita consciência do que você vai fazer como coleção. Por exemplo, minha coleção ela é focada nos consoles. Então, consoles que eu gosto de ter, consoles que eu acho bacana ter na minha coleção. Então... Tem lá o Super Nintendo, tem o Mega Drive, tem o, o Sega Saturno que fez parte da minha infância. Um abraço aí pro Diogo também, que jogamos muito Sega Saturn e Dreamcast na nossa vida aí, né? E jogamos até hoje. Uh, e também tem a questão dos, dos consoles que fizeram é, várias coisas aí é, Na no nossa infância a gente jogou muito, muitos joguinho na locadora que trocamos, compramos, enfim, alugamos Várias horas perdidas ali com o troco do pão Enfim, chegamos a, a questão que eu gostaria de falar Então, por exemplo, a gente vai lá, não tem nada de errado Você comprar um Doom na sua coleção original você pegar um Street Fighter Alpha 2 Que é um baita jogo também Muito bacana, difícil de achar Super Mario RPG Que é um jogo bacana A minha coleção não é exemplo pra ninguém, tá? Então eu tenho uma coleção Que pra mim eu acho muito legal, tá? É, são... Cartuchos surrados, que muitas vezes era de locadora. Esse aqui, por exemplo, é de uma locadora que fechou no bairro. Esse aqui também, eu esqueço até hoje. A pessoa. Eu alugava muito esse cartucho todo final de semana alugava esse cartucho. E a locadora que chamava Saurus Vídeo, né? A locadora. Simplesmente o cara chegou e falou para mim assim: Ó, estou fechando a locadora. Guardei o cartucho porque você aluga todo final de semana esse cartucho. Uh, e é o seguinte. É, você vai querer comprar esse cartucho? Porque eu vou vender os cartuchos. Estou vendendo por 30 reais. Nossa, agora as pessoas vão ficar loucas. Porque esse cartucho as pessoas compram. Aí vende na internet. Por 30. Por 300, 500 reais. Eu comprei por 30, gente. E aí, Ultimate Mortal Kombat, que na época se vendia Naquelas folhas amarelas dos jornais. Então, uma pessoa do bairro bem próximo pegou e vendeu por 10 reais pra mim esse cartucho na época. Então. Paguei 10 reais no cartucho do Ultimate Mortal Kombat é, Pre-Stronic, ou seja, um cartucho nacional brasileiro e Super Mario All-Stars também. Então, além disso, eu tenho outros jogos, mas o que eu queria entrar na questão é, será que vale a pena hoje em dia eu pagar nos preços atuais que eu vejo aí a galera cobrando 300, 500 reais num Doom, ou por exemplo, 150 a 200 num Super Mario All-Stars RPG ou Street Fighter Alpha 2, que se você achar os netos estão comprando até mil reais um Ultimate Mortal Kombat, que você vai achar só jogo paralelo, né? 70, 80 reais um jogo paralelo ou simplesmente o um Super Mario All Star sinceramente, para comprar um jogo paralelo para uma coleção a não ser que você queira pegar só para jogar, o jogo esteja barato e usado compensa você pegar e jogar por emulado no computador hoje você tem controles que valem muito a pena que você tem lá a entrada USB e joga tranquilamente. Controles que imitam a originalidade de você pegar um controle de Super Nintendo e jogar. Tem controle de Sega Saturno. Até mesmo controle aí de... De várias coisas você vê aí pelo caminho. E tem muita coisa bacana. A Hyperskin também lança jogos, tem Lança controles muito legais. E também você pode jogar com o controle do Xbox no seu computador. Que... Praticamente ergonômico para tudo que você for jogar Mais uma coisa é, eu, vou, eu acho que é interessante mostrar para vocês Que é os Everdrive tá? Everdrive é uma coisa que para mim valeu muito a pena São equipamentos como esses aqui tá? Então você tem... Você bota um, um SD card Você coloca os joguinhos E você seleciona os jogos que você quer e você joga como se você estivesse jogando na originalidade. Há pessoas que, como eu, não gostam de jogar muito a coisa emulada no computador. Preferem a originalidade, a nostalgia de escolher um jogo, colocar e jogar. Mas você não precisa gastar todo o dinheiro possível para ter uma coleção gigantesca que dificilmente você vai ter aqui, meu camarada. Pensa a quantidade de dinheiro que você vai gastar, o tempo que você vai desempenhar, para ter uma coleção que muitas vezes não vale de muita coisa. Muitas pessoas, muitos colecionadores, o fato da minha label estar original nesse Doom, aqui atrás não tem nenhuma parte com defeito, o cartucho está perfeito. Eu não tenho berço, eu não tenho manual, eu não tenho a caixa dele. Então, para muitos, isso aqui é como se eu tivesse com um cartucho pirata em casa, uma cópia, não é completo. Tá? até porque muitas vezes as locadoras perdiam as caixas originais ou cortavam para colocar dentro de outras embalagens para ficar lá na demonstração né? então vamos pensar por esse lado será que vale a pena eu ter um, um, um cartucho como esse na minha coleção ou de repente usar um Everdrive, que eu vou rodar tudo ah, mas Everdrive é caro Hoje em dia, os Ever Drives ele diminui bastante o valor. Há também que levar em consideração que temos também esses equipamentos aqui. Os Ever Drives, normalmente, as versões que rodam tudo são mais caras, tá? A minha versão, por exemplo, ela não roda os jogos que levam esse tipo de cartucho, esse tipo de configuração que é Super FX, onde tem esses dois negocinhos na lateral. Se você pegar um cartucho normal de Super Nintendo, ele tem... Um, uma parte menor, né? E aí, quando você pega uma placa de um cartucho FX, tá? Você tem mais dois pedaços aqui na lateral que encaixa no videogame. Isso emulava configurações melhores, tinha outras coisas dentro dele que fazia ter uma noção melhor, uma coisa melhor do jogo. Porém, você tem outras opções, como por exemplo o Nintendinho. Tá, o Nintendinho ele tem um valor hoje que eu acho um pouco mais caro, mas na época que eu comprei, a loja da FENAC estava sendo fechada, tá? então ela estava indo a falência, a loja da FENAC, e eu acabei comprando num valor muito mais baixo, era o aparelho de vitrine, esse aparelho aqui, tá? então assim, já desbloqueado, está com cartão de memória dentro, então eu consigo colocar vários jogos dentro dele, e não só isso, eu consigo emular, Outras plataformas, ou seja, será que vale a pena você gastar dinheiro? Comprar um Neo Geo CD tudo bugado para não achar CD ou quando achar o CD tá muito caro? Ou ficar gravando piratinha em casa para poder jogar perdendo tempo ou pegando vírus no computador? Ou será que vale a pena você desbloquear um desse, por exemplo? Ou pegar um Nintendo Wii para desbloquear e colocar é, dentro da, do console lá os jogos e jogar como se estivesse na originalidade? E uma coisa que eu te falo... Nintendo Wii é outra questão que eu entrei que eu entrei agora em, em choque quando eu vi, né? Nintendo Wii era tipo um equipamento que vendeu muito da Nintendo, um equipamento que até um tempo atrás era rejeitado, tinha gente que tinha 3, 4 Nintendo Wii em casa, só eu tinha dois, vendi o meu, que eu tinha é, da versão que não tinha os, os controles, e coloquei um que tem a versão que tem os. Os controles né, do GameCube em cima. Então, existe duas versões de equipamento: uma que você abre a portinha e tem os controles para encaixar, e outra que tem lá só de enfeite, você não encaixa controle. Então, essa versão que não encaixa, eu vendi ela e tem a versão que encaixa os controles, que eu acho mais completa. Tá? Então, também desbloqueado, posso usar, tem os jogos originais, mas. Muitas vezes eu quero jogar jogo que dificilmente vai achar eu não vou gastar dinheiro com um jogo Nintendo Wii Porque 150 reais Igual andei vendo Tá, então Eu vi um Zelda que eu me interessei muito Valor muito caro Vai lá, vou desbloquear SD card no Gamecube Hoje em dia não vale muito a pena você gastar muito dinheiro A não ser que seja uma coisa que esteja valendo muito a pena pelo preço Não vale a pena gastar dinheiro com nada Que não seja muito vantajoso é, O vídeo já está sendo longo então logo logo já vou finalizar, mas eu tenho que falar o seguinte, que muitas vezes você tem uma determinada coisa na sua coleção e você acaba acrescentando coisas a mais que não vale a pena. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico e clássico, Mass Effect, PS3, trilogia, w Bioware jogo muito bom, muito bacana, top, ó. Lindo, todo mundo sabe que esse jogo ele foi lançado primeiro para o Xbox, né, para o Xbox 360. Era um jogo que era para ser exclusivo aí da, da série, pra, pra, no caso para o Xbox, né, para a Microsoft. Porém, foi lançado depois de um tempo para o Playstation 3 na Sony, um jogo lindo. Então tem o um primeiro CD, o um segundo CD, o um terceiro CD, manualzinho, e se você olhar aqui também... Você tem os desenhos, da né? N7, as naves e também o personagem principal do jogo. Então, assim, é um jogo que eu achei que ficou muito bonito, a capa com muito bom gosto e uma trilogia completa, tá? O legal também é que ele tem vários idiomas. Vale a pena para você que, de repente, tem a Xbox, mais uma vez, você não precisa comprar isso. Isso aqui tá gratuito na Gold, na Game Pass. Se você tiver assinatura, você pode jogar... 1, 2, 3 do Mass Effect. Você só não vai jogar o Andrômeda, mas aí vem, me aparece uma versão. No caso, eu consertei um videogame e me aparece a versão de colecionador do Xbox 360. Tá, um, que ela está um pouquinho mais estragada. Tá, os CDs eles estão soltos, tem até um pouco de problema para soltar eles e cair. Tá, então eu vou pegar com cuidado. Então, ele já caiu, que está quebrada as travinhas Ela está um pouco mais surrada tá? Então vamos lá Eu tenho o disco 1, que ele fica aqui Na verdade é o contrário O disco 1 Disco 2 E o outro disco 1 aqui Então exatamente a mesma coisa do, Da outra versão Vou ter que pegar com mais cuidado Mas se você for ver bem fechar aqui é a mesma coisa mesmo personagem as mesmas informações atrás o que muda é o logo né então você tem um logo aqui cinza do ps3 e você tem o um logo verde do xbox e muda a plataforma né eu sinceramente gostei de jogar mais no xbox tá então pessoal do playstation que me perdoe eu achei mais legal a versão do playstation da caixa tá, tá mais legal mas eu gostei de jogar mais a versão do Xbox Eu achei que a interação do controle O tiro é mais Certeiro, então assim O gatilho do controle ele é melhor Para mim o controle do Xbox para jogo de tiro, jogo de corrida e luta Ele é muito melhor que o do PS3, PS4 Onde, por exemplo para jogar futebol, eu acho muito melhor O jogo do o controle do Playstation Devido a interação que você tem é, Entre Você mexer um jogador e entre você mudar a câmera de forma mais rápida e tocar ou fazer qualquer coisa num FIFA ou alguma coisa. O que já não é bom para o jogo de luta. Então, por exemplo, você vai jogar um jogo do Street Fighter, por exemplo, você vai dar uma meia lua aqui, facilmente você aperta o botão do PS aqui e você sai do meio da luta. Então, é um pouco complicado. tá essa questão do jogo certo para determinado controle. Isso... Isso faz muita diferença, mas voltando aí para o assunto... É, você gasta dinheiro num jogo como Mass Effect, sendo que ele tem o gratuito lá na Game Pass... Entre aspas, gratuito para você rodar... Mas também não podemos falar que... Ah, não é interessante comprar... Se você... O que eu quero deixar é o, o, o seguinte... Se é uma coisa muito fácil de ser achado... Que você acha muito fácil... Se é uma coisa que você acha muito fácil... E vale a pena esperar um pouco... Creio que o melhor é esperar. Se você não liga pro jogo, assim como eu dei o ponto final na minha coleção do Super Nintendo, isso não significa que eu não vá adquirir nada, eu adquiri os principais jogos que eu gostaria na época. Então Doom, Zelda, a coleção de Donkey Kong, Street Fighter Alpha 2, é, os Marios, tudo que eu queria eu coloquei, até tem um jogo muito besta que eu comprei, que fez parte da minha infância, que é o Kai Peppers No Fear Racing o jogo não é bonito, gente, uh, mas não é oficial, porque dificilmente se acha o cartucho oficial tá, do jogo mas vou ser sincero pra você que na atual, atualida, no atual situação pra mim isso aqui foi a melhor escolha que eu fiz pra ter os jogos de formas originais jogar com a plataforma correta correto e original e ainda ter um benefício muito melhor no console então o que eu quero deixar para vocês é vale a pena comprar o playstation 4, playstation 5, vale a pena comprar o novo xbox Series x das novas versões de console eu acho que não vale muito a pena pelo menos por enquanto porque você vai gastar muito caro não sei que se você esteja dinheiro sobrando eu, por exemplo, tenho muito jogo para jogar ainda no Xbox 360, Tem muito jogo para jogar no Xbox One e no PS4 ou no PS3, e você vai ter uma vantagem muito melhor aproveitando mais esses jogos, tendo uma maior vantagem em você poder ter um poder de barganha aí, num valor de um jogo mais barato, de repente, a ah, poxa, eu não joguei The Last of Us do PS3. Puta, jogo bacana. Preciso comprar ele pro PS4 pra jogar. Ó, é legal. Se você conseguir jogar no PS4, vai ser legal. Mas se de repente você lá tiver o PS3, você compra ele usado em algum lugar, num valor mais barato. Ou de repente você pega até de outra forma aí, que eu não posso explicar como, mas dá pra você jogar no PS3 também, né? De outras formas. Mas... De forma barata, de forma consciente, gente, a gente realmente está num momento um pouco mais difícil. As empresas estão querendo aproveitar muito do nosso bolso e as pessoas também não estão tendo dó. Então, muita gente pega, compra um jogo não por nostalgia, e é simplesmente para revender o jogo. Faz negócio com o jogo. E isso é perigoso, porque não é mais uma coisa de colecionador para colecionador, sei lá, que nem eu, por exemplo, que estou com dois jogos do Zelda em casa, ou esses dois Mass Effect, por exemplo, que eu poderia vender um deles. Por quê? Porque eu tenho outro na coleção, não porque ah eu estou querendo me livrar porque eu estou querendo ganhar dinheiro em cima. O máximo que eu venderia, qualquer um desses Mass Effect, seria 100 reais que é um valor que, inclusive, é mais baixo do que eu adquiri na época. Entendeu? Por quê? Porque não é um valor sentimental, não é um valor de querer ganhar dinheiro em cima, só querer lucrar. Mas sim, de adquirir, de pegar, repassar para outra pessoa e adquirir outra coisa em cima, um jogo diferente em cima, alguma coisa que faça com que a minha coleção melhore, a minha coleção melhore e aumente, e eu tenha mais coisa para jogar, ou para mostrar que é legal. Assim como, por exemplo, eu tava com o Super Ufo agora, recentemente, e eu já com dois Everdrive de Super Nintendo, à toa, porque um, uma versão roda Mario Kart, outra não, somente isso de diferença. Então eu tenho dois Everdrive, tinha um Super UFO aqui, que é um Everdrive muito bom, que você consegue... É, inclusive emular o jogo, baixar o jogo, a ROM, copiar a ROM, fazer algumas coisas que esses dois Everdrive aqui não faz O que muda nele é a velocidade, então isso fez com que eu gostaria, gost quisesse ficar com essa versão de Everdrive que não faz cópia de ROM Porque a ROM hoje em dia é muito fácil achar na internet né? Mas tem coisas muito interessantes que você faz no seu perufo Que hoje dificilmente você vai achar para comprar porque é um, um item mais raro mas é isso aí galera, o vídeo foi esse, a gente vai ter mais vídeo no canal, não foi um vídeo de reclamação, não foi um vídeo de, digamos, para estar pra tá falando igual muitos youtubers, ah, que é isso mesmo, que eu tenho que controlar o preço dos outros, não, as pessoas têm que fazer o preço que quer, mas infelizmente, tem que alertar que realmente não vale a pena, muitas vezes vale a pena você comprar uma coleção, vale a pena de repente você montar um Raspberry Pi, Pensa, às vezes você só quer preencher uma lacuna de nostalgia e não, de repente, gastar muito dinheiro que você podia usar numa viagem, fazer alguma coisa diferente, levar sua mulher para passear, né? Gastar na roupa pro filho ali, fazer um negocinho. Tem gente que entra no cartão de crédito ali até dizer chega para comprar um joguinho que nem vale muito a pena depois. Um abraço, galera. Até mais. Qualquer coisa... Entra aí no canal, segue as redes sociais e também manda aí pra galera. Logo mais a gente vai estar tá também entrando no Twitch. Já criei a conta pra estar tá fazendo as lives de retro lá no Twitch. O canal, como todo mundo já sabe, mudou. Ele era de Xbox. Há uns tempos atrás já foi mudando, passando outras coisas. E agora a gente está com essa nova vertente, essa nova cara aí no canal. Um abraço galera, até mais. E fiquem com muito mais informação aí no canal. Que tem muito vídeo aí no feed pra vocês verem.